minha flor então vamos lá vamos tentar ensinar você a graduar no degote ajeitar né porque graduar a gente não ensina a gente vai ah, tentar passar para você aqui da né que quer aprender da manga raglan como colocar o teu molde no tamanho certo para o teu cliente vamos dizer que o teu cliente veste três e tá tudo legal tudo ok comprimento barriga tudo fechando mas o pescoço do teu cliente é maior 29 é a numeração é, isso, é o tamanho do pescoço 3 e o teu cliente vamos dizer que veste 35 né então 29 para 35 você tem que colocar mais 6 mas aqui a gente está tá trabalhando com a metade do molde isso é, é as costas essa é a, frente, é a manga e essa é a frente Metade das costas, manga inteira Porém, tem outra manga aí, né? Ainda pra vir do outro lado Então, a gente conta como metade, né? Manga e a metade da frente, né? Depois vai vir os mesmos molde aqui pra dar o teu degote inteiro Então, aqui você tá trabalhando com a metade do degote, tá? Então, você tá com 29 para 35, 6 6 você vai dividir por 2, vai dar 3 3, você tá com três moldes aqui Três moldes, você vai dividir por cada um, vai dividir por três, vai dar um cada um. Aí, o que que você vai fazer? Você vai aumentar aqui, ó, nas costas, um. Na manga, você vai aumentar meio aqui e meio aqui, tá? E aqui, na tua frente, um. Aí, você já tem a tua medida das, da, do degote completa pro teu cliente. Não mexeu nem na barriga e nem no comprimento ok? então isso é pra você mexer no degote ok? manga raglan assim tem que fazer você vai ter que encostar um molde no outro aqui tá? pra você conseguir fazer na, no tamanho certo do pescoço do teu cliente ok? respondido aqui ah Sheila, mas o meu cliente não é só o degote a barriga também dele não tá dando certo vamos a barriga, barriga você não precisa da manga você vai precisar só da frente, só das costas e da frente, tá? Aí, pra barriga, é aquele mesmo esquema daquele outro vídeo, né? Então, aqui eu já arrumei o molde pra gente graduar a barriga. Pra você fazer a, a graduação, pra você colocar na medida, porque eu não ensino a graduar. Mas pra você colocar na medida certa da barriga do teu cliente, você não vai precisar do molde da manga, tá? Porque a manga, ela só vai te dar o degote aqui, tá? A largura, você não vai necessitar dela agora. Então, você vai medir aqui, ó, tá? Você vai medir aqui. Aqui aqui a barriga do teu cliente vai, deu, vamos dizer, 3 é 45. Vamos dizer que o teu cliente deu a ah, 50, né? Vai dar 5 a mais. Então, você vai dividir esse 5 por 2, porque aqui a gente tá trabalhando com a nossa... A metade dos moldes, né? Então, é metade da, me da medida. Então, 45, né? Para 50 dá 5. 5 você dividir por 2 dá 2,5. 2,5 você dividir por 2, porque aqui a gente está trabalhando com dois moldes, frente e costa. E a medida você vai colocar aqui. 2,5 dividido por 2, dá 1,25. Então, você vai colocar 1,25 aqui, 1,25 aqui, ok? Feito isso. Aí, você vai fazer aquele processo da manga, tá bom? Você vai graduar a, o degote, que é a parte do pescoço, tá? Se é só a barriga que você quer mexer, você vem, mexe, ah, mas o pescoço tá dando certo, é só a barriga. Aí, você vem, aumenta aqui o tanto que tem que aumentar e deixa a cava aqui sem mexer, tá bom? É isso que você tem que fazer tá bom espero ter ajudado comprimento você já sabe né comprimento ai, mas o comprimento do meu bebê é diferente você vem aqui nas costas e vai ajustar o comprimento aqui tá vai colocar no comprimento que é o teu o teu cliente tá se você achar que tem que mexer aqui, levantar... Ah, mas o, o molde ficou pegando muito no piu-piu do meu cachorrinho, porque ele é macho. Você só vem e aumenta essa cava aqui, tá bom? Então, aqui agora, eu vou ensinar como você diminuir, né, o molde, colocar no tamanho certo do teu cliente, mas que não você não quer aumentar, você quer diminuir. Você tá com um cliente tamanho 3, que o pescoço é 29, a barriga 45 e o comprimento é 28. E na manga raglan tem as suas peculiaridades para diminuir e aumentar, porque é manga raglan, né? Ah, então a manga ela compõe a parte do pescoço, então você precisa mexer nisso. Então você quer diminuir, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que o teu cliente 3 tem a barriga, ao invés de 45, que é a medida, é 40, né? O que que você vai fazer é a mesma coisa, como se você fosse aumentar, tá? A diferença de 40 para 45 é 5. 5 você divide por 2, né? Vai dar 2,5. 2,5 você divide por 2 de volta, porque aqui a gente tá trabalhando... Com a metade do molde, e cada molde aqui, com a sua metade, vai dar 1,25. Então, você vai diminuir 1,25 aqui, né? Aqui é a barriga. 1,25 aqui e 1,25 aqui. Isso é para diminuir a barriga. Pro comprimento agora. Vamos lá pro comprimento, tá? O teu cliente, o tamanho 3 é 28 de comprimento, mas o teu cliente tem 26 né? Então, você tem que diminuir dois. Aí, você vem aqui diminui dois aqui. Vem aqui diminui diminui dois aqui, tá? Você diminui dois aqui, dois aqui, dois aqui e dois aqui. Pronto. Conseguimos a barriga e o comprimento já no tamanho do teu cliente. Então, vamos colocar o pescoço no tamanho do teu cliente. A barriga a gente já colocou, comprimento também. Vamos a, colocar o pescoço, né? Estamos trabalhando com o tamanho 3, que é o nosso tamanho base. Vamos dizer que o teu cliente veste tamanho 3, mas com algumas alterações, né? Pescoço 29, tenho 3, mas o teu cliente tem 23 de pescoço. Então, você vai pegar a diferença de 23 para 29, dá 6. Vai dividir esses 6, tá? Que a gente tá trabalhando com a metade dos moldes aqui. Dividiu esses ah, 6 por dois né porque a metade dos moldes vai dar três três você tá trabalhando com três molde que é costa manga e frente você vai dividir esse três por três vai dar um cada um como que você vai fazer vai diminuir um aqui das costas meio aqui da manga meio aqui da manga e um aqui da frente e aí, você consegue colocar o teu molde na medida certinho do teu cliente, ok? Então, é isso que você tem que fazer, tá bom? eu espero ter ajudado vocês. Beijinhos! Lembrando, Animania não ensina a graduar. Animania não ensina a modelar. Animania ensina você a costurar os moldes que eu, Sheila Ferreira Animania, que sou estilista, que faço os moldes, eu ensino você a a costurar os nossos moldes, tá bom? Então, esses vídeos aqui, onde eu dou essas dicas, são bônus, são apenas dicas, ok? Beijinhos, tchau, tchau!